Que atentai contra o policial vai levar zumboci! <risos> <risos> Esse de azul aí, ó. Esse é azul de causa. Não, tá ali em cima, na contexta. Na, na conta e na barriga. Prazeram daqueles que geram riqueza pra cidade. Policiais, família de policiais. Você... Meu pai, nunca pensei que eu ia fazer esse conceito, meu pai. Mas pode ficar tranquilo, mano, que só tem um vinho aqui. A barriga, tá Como é que eu disse que teve um tiroteio, sendo que as câmeras tiram intacta e não policial se Agora você acha que dentro de uma casa, a pessoa trocando tiro tem jeito da pessoa levar tiro só na cara? Nove espingardas, algumas em condições muito precárias. Se você reparar, por exemplo, a coronha dessa arma aqui, ela está quebrada. Olha a coronha dessa arma. Você percebe que são lá, essa aqui está amarrada com, com liga. Com cordinhas, ó. olha esse aqui. Ah, é. Não tem o fuzil que até agora falaram. O que eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho duas munições aqui que pode ser de um fuzil. E essa munição é de caça, né? Essa ah, é munição de caça. Isso é aqui é cartucho, espingarda, não é um projeto, é chumbo. É hum, eu só ouvi uma voz dizendo assim A polícia encorre na um bando de que se morre. E tiros em assim, para nós Eles não foram prender, se eles tivessem que aprender Eles tinham chegado da voz de prisão e prendido Todo mundo ou quantas pessoas eles quisessem Só que eles não foram prender Eles foram para matar E eles pegaram um nossos amigos ainda vivo Muitos deles ainda, que a gente ouvia Eles tivessem, por favor, não faça isso E o negar Miranda mirada falando por que vocês não correu também? E a voz do um Miranda, não tem outra. Fica mais ali daquela tá? pista ali. Fica mais lá embaixo. Meu pai que tá aí dentro, meu tio, meus primos. Pois é, você viu do jeito que você jogou o corpo? Isso é jeito de jogar uma família da gente? A gente sabe que no Pará é uma área de conflito entre fazendeiro e sem terra. A maioria da fazenda é formada de grelha. É muito difícil ter um assim que não. Fazendeiro chega, paga, eu quero serviço assim, assim, eu vou lá e faz. Se alguém tem direito de tirar a vida, é Deus. Só ele, não polícia, abusar de uma farda, pegar dinheiro de fazendeiro para fazer um massacre desse. Agora imagina se fosse a mãe desses policiais que tivesse trocando tiro com um bandido mesmo, roubando um banco. Com certeza estava aparecendo na televisão. Mas como a nossa família é pobre, não tem o poder que eles têm. Parece como não tá porno, como marginal. Que Brasil que nós tá? Por causa do quê? Por causa de um pedaço de terra. Matar nossa família. Bandido que atentar contra o policial vai levar sumo aqui.